Se você, como pré-candidato, arrecadar recursos pela vaquinha virtual e depois decidir que não vai mais sair candidato, não vai mais concorrer às eleições, a entidade arrecadadora vai devolver a todos os doadores os valores que foram arrecadados para a sua campanha. Você, como pré-candidato, não poderá receber esses recursos, mas sim tudo deverá ser devolvido aos doadores pela entidade arrecadadora. Até o próximo.